eu estou tão feliz e grata agora o dinheiro vem a mim em quantidades crescentes através de múltiplas fontes e de várias formas eu te amo eu sou grata eu estou tão feliz e grata agora o dinheiro vem a mim em quantidades crescentes através de múltiplas fontes de várias formas eu te amo